A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Nós estamos aqui na Rua Ferreira Lopes, tá certo? onde começa aqui, aqui é o limite do muro daquela casa que foi adquirida. É uma casa que passou mais ou menos dois anos, 2016 e 2017, o muro fica lá na frente, termina lá na frente, como vocês estão vendo. E passou o ano 2016 e 2017 sendo oferecida pela locadora responsável, pela, pela imobiliária responsável, pelo valor de 4 milhões. E agora no mês de fevereiro ou março, não é conforme aquela certidão que nós divulgamos, tá certo? Ela foi adquirida pelo gestor presidente Ailton José Alves e pela sua esposa Judite Alves, pelo valor de 4 milhões, conforme várias informações que nós temos, e aí nós perguntamos ao gestor presidente se realmente essa casa foi comprada pelos 4 milhões que a, a imobiliária oferecia. Porque a certidão fornecida pelo cartório de imóveis responsável por essa área. Consta o valor de 2 milhões e 500. É uma casa antiga, no entanto, muito valorizada, um terreno de 1.200 metros. E por trás estava sendo construído uma loja de 30 metros quadrados e uma grande reforma, como vocês veem. Alguns tapumes, né? Porque foi embargada pela prefeitura, porque essa. essa... Essa casa, ela foi tombada pelo patrimônio público. Inclusive essas árvores que estão aqui na frente, elas não podem ser cortadas sem ordem da prefeitura. Inclusive o embargo, a obra, a reforma, consta lá na prefeitura no nome de um cidadão, Adalto Santos. Adalto Santos é o nome que consta lá na prefeitura como sendo o responsável por essa obra. Tá certo, meus irmãos? E aqui está... Tá certo? O cartaz que indica o embargo, obra embargada, Serviço Público Federal, Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico. E aqui está o artigo, não é? que rege esse embargo. Está aqui constando também embargo número 12006, data de 9 de 12 de 2018. Endereço Rua Ferreira Lopes, 304, Casa Amarela. Então está aí, irmãos. Esse imóvel, né, segundo o cartório de imóveis, pertence hoje ao gestor-presidente Ailton José Alves e a sua esposa Judith Alves, conforme aquela certidão que nós mostramos e vamos mostrar novamente junto com esse vídeo, tá bom, irmãos? Então, fica aí os esclarecimentos, o gestor-presidente informar a igreja, não é? O que realmente é verdade, o que realmente não é verdade e que a igreja tome conhecimento, não é, irmãos? todo conhecimento daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Estamos aí para as de Giovanni Cardoso, juntamente aqui com o pastor Ângelo Martins, que nos trouxe aqui, não é que eu não conhecia esse endereço, e vamos em frente para a glória de Deus.